Olá! Olá meu amor, meu nossa, veio de um aleluia! Nani People, atriz, comediante, um eterno furacão, ou como ela mesma diz, um tsunami. Quais serão as recordações guardadas por essa mineira que conquistou o Brasil? É o que nós vamos saber agora, direto do fundo do baú. Oi, gente! De novo, para continuar aqui nossa conversa com a Nani People, que está mostrando para a gente tudo que ela trouxe, as recordações dela, recordações que tem umas aqui que tem 20, 30 anos que Iiii. ela guarda no fundo do baú. Tem muitos, tem 100 anos. Tem coisa que é, tem 40, 100 anos. Já. já mostramos um broche no primeiro programa. Se você não assistiu, vai lá para assistir a primeira parte dessa nossa conversa no fundo do baú com a Nani Pibo. Um broche maravilhoso que ela mostrou lá. Você vai saber a história todinha. Mas aqui nós temos outros objetos. Como é que foi para você escolher... Esses objetos. Sabe que eu fiz o um programa com a Silvia, com o Vick, E ela falou, nossa, Luciana, já, já foi uma viagem. Só ficar ali decidindo o que, que eu ia mostrar pra você. O problema de você pegar uma pessoa com 50 anos é isso. Tem muito senhora pra contar isso aí. meu Deus do céu, por que, que ela perguntou isso? Eu não sei para ficar na porta do céu. Vai entrar todo mundo. Ah, mas isso é só isso, é só isso. Porque cada momento nem uma coisa, cada peça leva uma coisa. Então você Mas assim, são dez coisas. Você falou três vezes. Dez, é. coisas. dez <risos> coisas, dez coisas. 10 coisas, tá bom, tá bom. Aí eu vi que por dez. O que eu poderia pegar? Deixa eu dar da aurora na minha vida, de momento, movimento, situação, o estilo. Vamos, Vamos lá para um balde mais. Agora nós temos aqui então mais cinco objetos. A segunda parte do programa. E você, por favor, pode bom, que começar. Que eu tenho a adoração, que eu adoro de paixão. Que eu tenho a coleção dela, eu tenho mais de 12. Jura? Betty Boops. Essa daqui eu me dei de Natal, a cabeça que mexe, tá vendo? Que graça! Eu trouxe essa glamurosa que ela faz uma coisa que eu acho que a vida tem que ser assim. Você tem que sempre terminar fazendo oba! A vida é isso. Você tem que dar um oba de vez em quando, entendeu? A eu acabei de transar com o Boa e falei, oba! o que foi? Ai, transei, como eu dei gostoso! Delícia! Celebrar mesmo, né? Eu já recebi é uma... mais nosso poxa! Juro <risos> Tão, bom, né? Tão bom Então a Betty Boop Pra quem não sabe a história da Betty Boop É um desenho dos anos 50 Quando era muitos desenhos E ela foi Blanc proibida em vários países É branco e preto original dela Ela foi proibida porque ela mostrava Um vanguardismo Do movimento feminino Feminista Que não tinha na época ainda. Por exemplo, ela fumava ela preconizava o amor livre, independente, independente. Ela, ela trabalhava sozinha, tinha o dinheiro dela, dependendo de um homem, então dizer, assim, se hoje a gente tem a piriguete, meu tempo era biscate. então ela já era puta, não sei <risos> se Então assim, é, ela era era eu gosto tanto... E eu gosto tanto que eu tenho a tatuada na minha perna. Olha aqui. Olha lá que legal. Olha de baixo. Você tem algumas, né, tatuagem? Quantas, faz, hein? Ah, não faz pergunta difícil, né? Um monte, já parou de né? é, verdade. Eu não tenho nenhuma, sabia? Uma coisa leva a outra. Não mostra a flebite da perna, não. Viu só mostra. <risos> <risos> a flebite da perna aqui. Então, a Beth Booker tem uma coleção de Beth Booker. já está toda glamourosa, com rabo de cauda, meio Oscar, entendeu? Fazendo uma coisa que eu falo para a vida o tempo todo. A gente tem que celebrar a vida. Eu celebro sempre. Eu celebro. Eu celebro de manhã cedo. Se eu levanto, eu sento no vaso, faço xixi, eu agradeço. Porque o que você vê de gente com clônica renal desmaiando e pronto, socorro. Nossa, me dando, me e fala. bem. Ah, não. Então catabilize, crédito. Quando ele por falar em, em Betbull e tal, que gracinha, né? É, a eu gente está dois, acompanhando viu? uma.. É... Bom, nunca deixou de existir desde essa época dela, eu achei que foi quando começou essa questão do movimento feminista e tal, mas isso parece que está ganhando força cada vez mais. A gente viu aí nos últimos dias uma manifestação mundial das, eles ainda pedindo Sim. o Trump, exatamente. Até pela, pela condição. É, é, Pelos, pelas declarações dele. dele, as intenções do que se deixa falar. Então, é. Não sei se é meio tagarela demais. Eu acho que ele faz coisa para chocar. É. Sabe, é. Ele falou que todo mundo tem sua moral interna embutida, não tinha pra falar. É. Verdade. Então, ele falou isso. E a gente fala muito que é politicamente correta é mandando mundo, você não pode ser machista, você não pode ser homofóbico. Mas as pessoas são machistas, as pessoas são homofóbicas, as pessoas são preconceituosas, tem problemas tem tudo isso. Sim. Haja vista que atrás de tribunal tem um processo atrás de outro. Sim. É que a gente faz de conta que não existe, Verdade. mas existe. E eu falo isso porque eu vivo essa realidade. Né? Quando você é uma pessoa, Trump, pessoa trans, você sai do mundo, você sai de casa, Pronta para briga, pronta para luta e às vezes nem vem da rua, já vem da internet, já vem de quem sem menos espera e o que mais dói é quando vem de quem sem espera. Hoje isso mudou, hoje que você é uma pessoa conhecida, consagrada, respeitada. Você acha que isso mudou essa essa? Muda a maneira de abordar, porque as pessoas pensam duas vezes em fazer o que querem fazer. Elas pensam duas vezes, elas sabem que assim. Não que a minha, que a Nana é famosa, até que famosa eu sempre fui, desde criança minha fama corria a da rua da minha casa, porque eu estudava, <risos> né? é que eu nunca levei eles a casa eu casa. Sabe com o que vai se meter, Mas, né? Mas conta a vida, Luciana, eu lembro do papai chegar em casa, papai, o papai mostrou que eu contestava muito, ele não sabia nem lidar comigo, como eu falava assim, o seu pai vai chegar, você não retruca o que ele fala não, você fica quieto, eu nunca fiquei quieta, eu apanhava e derrubava ele aqui, ó, na etólica. Então, assim, eu sempre, quando eu sei que eu estou no meu direito, é, meio, Jamie, é meio, meio, meio west, sabe? Quando eu sou boa, eu sou ótima. Quando eu sou mal, eu sou melhor ainda. É. É. Então, assim, eu acho que tem coisa que. eu aprendendo na biografia que eu lancei no ano passado, que eu falo, se você mulher, não é para qualquer um, depois eu quero mostrar. Está com leque e tá tal? Ah, tá no meio na minha bolsa. Pega na minha bolsa a biografia, por favor. Vamos aqui. mostrar. Eu falo assim, que minha mãe fala, no primeiro capítulo da minha biografia, eu falo assim: que as pessoas falam para gente que a gente deixa, até quando a gente deixa toda a vida até hoje. Muito obrigada. Mas pode entrar, aqui, estar, porque você também que é um de obra infantil. Olha, lá, <risos> olha aqui, gente, olha. Ser é mulher, né? não uma tu, Flávio, é qualquer homem, é biografia. que o Flávio Queiroz, professora Planetas. Está na segunda edição já. Então, Maravilhoso, eu tenho, já li. E aqui o primeiro capítulo, eu só, eu só admira mais. As pessoas só vão fazer com a gente o que a gente deixa, até quando a gente deixa. Você tem o direito de falar o que você pensa, vai me convença que você está totalmente certo. Me convença. Igual quando você tiver uma pessoa que você gosta... E com argumento, né? Com um argumento do você ele alguém. Eu falo, Me convence que eu mereço pra com você. Deixa comigo. Pô, <risos> ó, pá, pera aí. Deixe Maravilhoso, comigo. gente. Então, acho que assim, hoje em dia mudou? Mudou, porque as pessoas pensam duas vezes... No desarranjo que vai ser isso, né? A pessoa pensa duas vezes em pisar no seu pé porque sabe que o babado vai comer, que o pau vai comer Nossa, nada, senhora. sabe? Porque até se ele der estrela, você pura muito balcão de bar pra dar garrafada gerente de casa com não tem que pagar. Ah, mira! Você, você já. Ô, já, você já, já, pô, já, já bateu. amor! Já! Eu já dei pernada, já tudo isso. Nunca a em strike a pose, gostando. Não é assim que funciona. É grande Nova York. Sabe? Violento, né, é viajar vai? 12 horas de ônibus pra chegar a fazer um show no interior e o dono da casa noturna sequer quer estar lá com a casa aberta. A casa não é de no começo era sim. Toma o salto. As pessoas faziam uma festa. Então eu vou te falar, tem que contar um pouco que aconteceu tudo isso. Porque tomo, antigamente, boate de aliás, só tinha em São Paulo. A gente era estranho em São Paulo. Sim. Porque as pessoas que saem do interior vinha aqui. Aham. Era uma noite que não existe mais. Para falar do que move o mundinho, eu comprei três apartamentos com um dia de noite. Três apartamentos. Eu paguei quatro faculdades bem com o dia de noite. Então, antigamente, na noite, você abriu uma boate, com três doses, duas doses de uma bebida, você pagava a garrafa, você bebia muito. A droga não era essa mucelação que está hoje. Até para usar a droga tinha que ter bala na agulha. você entrar numa boate, tinha que estar produzido. Você, você dependendo do seu sapato, você não entrava na boate. Se uma pessoa na mata na fora da parte que ela é responsável pelo seu, pelo seu weekend. Se a pessoa passar na porta macia, na porta da você não vai entrar que a sua casa de seu sapato não combina. Você não entrava. Porque não combinava. Era essa noite que eu fui criado, que eu fui gerada e que fez eu ganhar o que eu ganhei. Com 36 anos, ter três apartamentos e bancar quatro faculdades sem fazer força. Aconteceu o quê? Começou a se criar essa ideia que o dinheiro gay dava dinheiro. Que a gay dava dinheiro. Só que assim, gay não é burro. Então, você a fazer todo lugar que a falir, ah, a falir já é a, ah, a falir é a Aí tinha a festa tropical, que a bicha chegar lá tinha nem uma banana do lado. Tinha a intenção, mas não tinha a produção. Sim. E com a democratização de tudo, até das drogas, virou essa torre de Babel. O pessoal cheirar pó de marma achando que tá cheirando cocaína. O pessoal fumar estevago achando que é maconha virou essa sacanagem, essa putaria da tenda da, da, da, da, da, do mundo do lado negro da força, eu sou dizer. Voltando a isso, quando isso se tornou no interior de proliferar a democratização do movimento gay, de fazer tudo quanto é barraco virar GLS, o cara fazia uma festa, pegava dinheiro do patrocinador e falava, vai ser uma festa tal tá, em tal lugar, vai ser uma tenda. Eu peguei busão pra bater daqui em Uberlândia, quase 11, 12 horas de de ônibus, pra chegar lá. Esperar na rodoviária, o doutor não aparecer, e eu tava com o flyer na ah, mão. mão Pegar um taco, chega lá, é um assim. Aí ah, o cara que teve fazer a festa deu Pegou o cão. Até no caso dele, que é o cabeleireiro, que tá devendo para todo mundo da cidade Pegou o dinheiro do patrocinador e. Até isso acontecer, até hoje acontece isso. Porque virou essa putaria toda e deixou de ser. Virou o um movimento também, chegou deixou de ser importante. Aí voltei pro teatro, que foi pra São Paulo para estudar teatro. Quando eu faço um show de stand-up hoje, que eu vou fazer um show, eu preciso muito, muito mais vezes, às vezes, fazer. Cachê fechado, tu tem que levar o produtor e conferir ingresso. Então, a quantos lugares tem? Quanto para botar ingresso? E eu faço em qualquer lugar, viu? Eu faço em teatro, eu faço em, em convenção, eu faço em feira, eu faço em barcão. Quebrou o um caminhão de laranja, me chama que eu vendo dar um real e dá chupa o motorista. Eu sou dessa, eu vou na boa. Mas eu quero saber quanto eu vou ganhar. Aí você faz o quê? deposito da minha conta, que eu pego o meu carrinho e vou. Pronto, é bom. Mas, como todos nós, né? A gente tem vários lados e tal. E um dos lados da Nani, um dos preferidos dela, aliás. É o lado Cinderela, né? Você Cê ama a Cinderela, por, por isso que você trouxe isso aqui pra gente. Essa, essa foi a do bolo, A do, do bolo, a do bolo. 50 anos? 50 anos. Quando eu fiz 50 anos, o Paulo Severino deu uma festa maravilhosa, que eu falei no outro programa. Tá no canal, pode olhar pro Severino. Tá, terça-feira, vai de lá. Eu festa de 50 anos, o Paulo, é. Paulo fez Severino fez Paulo Severino, eu fui até essa festa, toda, toda, isso. o motivo o era, todo bolo, era todo pra ah, Era todo Cinderela. É. E estava essa linda. Aí um tempo, depois de a entrevista no canal dele também, não um tinha que uma coisa que sua, e eu levei embora comigo e não tem que, que é acender assim E eu tenho a tatuada nas costas eu tenho ela nas costas tatuada e fui pra Disney duas vezes, uma vez tomei café com ela. Ano passado voltei de novo pra moto. Almocei com ela. Olha que demais. Eu e aí começa de... o quê com a Cinderela da Disney? Não, com ela mesmo você conversa ah. na entrada. Tira foto e faz tracker post. Ah, mas e aí? o café da manhã e o, só manhã, e o castelo. almoço? castelo? Ah. Você sobe pro castelo e você vai comer no restaurante do castelo. Ah. Aí todas as outras princesas que você faz festinha pros seus filhos de Branca de Neve ao que, a Yasmin, são tudo vassalas. <risos> Todas <risos> servem café. Chura. A dona do puteiro, a cafetina morta, Tem o seu momento gata borracha. Ela é. É ela é a Maria Machado, ah. Ela fica na porta, faz a pose ali, acabou... E acabou, pronto. E de onde é que veio essa tua paixão pela Eu Cidere? falo na minha biografia, eu falo isso quando meu pai me pegava para crise, me machucava muito e eu chorava demais um dia ele me deu um expor muito grande me tirou sangue e tá, tal e tudo, que é a cena que abre a minha biografia, minha mãe se voltou pela primeira vez contra ele, virou a mesa e se virou a jantar assim. mas eu não botei filho no mundo para passar por isso, ela me pegou foi foi o quarto todo de um pulo na frente também tá, chama aqui meu filho, chama aqui seu pai e você nunca mais vai ver isso nele, porque a próxima vez que ele fala uma coisa dessa com você, eu mato ele, ele me mata. Meu pai, hum. ela, meu pai fez uma coisa horrorosa, eu não falei tudo que ele falou no livro, porque já abri o livro da maneira muito... que uhum. um todo mundo outro. Aí ela chegou, eu falei levar um copo de açúcar para ela, ela falou assim, vai fechar uma coisa de Deus. Às vezes faz umas coisas na vida que a gente não entende, a gente tem que ser muito forte, mas a o que passa. Porque a gente vai entender depois, por algum motivo, se ela se que eu não sei nem o que é. Eu tinha o que um, eu sei, sete anos de idade. Por isso, não pode perder a fé. A fé serve para isso. Você passar momentos você não sabe o que vai ser. Então, se você estiver passando uma coisa que te, te deixa muito triste, pense numa coisa que você gosta. E eu não sabia que ela sabia que eu varri o um quintal da vizinha para brincar 15 minutos com a Suzy, da filha dela, que era vestida de Cinderela. E eu adorava a Cinderela. E ela falou: você não gosta da Cinderela? À toa, sabe por quê? Porque a é a mais humana que todas as outras. Porque ela tem um ponto fraco, como todo mundo tem, que é o meia-noite. Ela conta, que todos nós estamos com a de aqui, Ela conta com a solidariedade do outro para o vestido acontecer. A gente ganha nada sem o novo. Se Verdade. Ela tem uma coisa que já era dela, que é o sapato. Que ela faz com os nossos sonhos. Você não pode pôr na mão de outro o sonho que é teu. Ah, não deu certo na vida, não. Não deu certo, você não se paga. Isso. Assim, né, isso. Isso. O é que é muito comum olhar eu, eu, eu no Instagram querer... o estado, no negócio do dono do, do, do, do, do, do, do, do iPhone lá do. Da Apple, como é que o Steve Jobs? Ele escreveu um negócio, se você tentou uma o, vez, que, o que outra. morreu? morreu. Ah. Tente outra, tente outra, tente Morra tentando é. tente Não joga a toalha quando você é um adulto frustrado E ela tem uma música, Luciana Que fala do bom cheiro da vida, que são os sonhos Ninguém Ninguém Tem o direito de dizer que o teu sonho não vai acontecer Eu sei de mim Com 20 anos de idade, eu vou chamar de comigo Eu sempre tive o não como resposta eu nunca deixei o não acontecer, eu sempre fiz não virar assim. Até quando eu virei trans, que o mercado gay me celebrava de as costas, porque eu deixei de ser drag, virei trans, eu não desisti da minha Nossa, história. tinha um preconceito do próprio, Você por que eu não vou embora da gay? Porque travesti, gay não suporta travesti, que nos a bicha pintosa, que nos suporta sapatão, que ninguém se respeita. A bicha tem uma miada, a mais, é chacota, ninguém quer pegar. Aí pintosa. Aí é passiva, hum. como se pra transar alguém tem que dar. É, eu é é, <risos> Fica esse monte de barba que é corpo de Tarzan, voz de Jane, de Chita, falando ah, que eu sou ativa, ativa, sou eu que dou primeiro. Isso é atividade, entendeu? Ah. Assim, então fica essa coisa de. Mas aí vai pra outro caminho? Então assim, Cinderela ela tem tudo isso pra mim, porque ela fala dos sonhos. E você vê que até na Disney, depois que o mundo girou e inventaram a Disney, a única que tem um castelo é ela. É. Ah, essa aqui eu adoro. Isso aqui, isso aqui, ó. Quando eu tinha o okay, quê? Eu tinha 10 anos de mexer. Nossa! Imagina. Só que no meu tempo, ela era metal disso. chamava Mola. Dinâmica! Ah, bola dinâmica, é bola dinâmica! Eu não lembro como eu, era eu bola, é, dinâmica. Só bola, Ó, bola dinâmica. Aí você fazia uma coisa de ficar brincando, põe, põe na escada, ia descendo um segal com o outro. Isso. Eu na igreja ali, Serralinha, no degrau desceu assim. E você assim, vai de criança? 10 anos de idade. Isso aqui tem 41 anos, tá comigo. Você guardou ah, aqui. Duas coisas eu guardei. Isso daqui, ah. essa bola é dinâmica. Meu pai gastou um dinheiro pra me dar. Aí eu pensei com um amigo do meu irmão, que ele deu um nó nela, que ó, nunca mais voltou a ser o que ela, ah, e enferrujou ela. era brilhante Ela era brilhante. Você fazia assim no sol, ela fazia um arco-íris. Pode inventar umas de plástico, safada, sem graça, tudo não. Deixa eu ia fazer loucura, que Gostoso. Eu, eu, gostoso eu, né? eu fazia, eu punha no ombro, do ombro pra cá, pra cá, pra cá, eu fazia loucura. era um show. Eu fazia até boquete com elas. <risos> Eu quero ver, óbvio, e uma utilidade. Eu acho, eu acho. Que vai tanto, né? tanto. Eu, eu, eu, E a gente vai ver, sabe, você vai punha no joelho, punha pra cá, punha pra cá, punha aqui, oh, punha no cá, pé. Tá vendando. já inventando moda, Agora, você tem a cidade, né? Quando é criança, você vê a camota, você tá de estrela, dez atrás do outro. Então você brincou com isso aqui anos e anos, aliás, continua brincando. Ah, até hoje. É é é. Duas coisas que eu guardei da minha infância, que eu guardei mesmo, que legal. Minha. E você tinha quantos anos? Eu tinha 80, 15 anos. Eu ia fazer, eu já tinha feito 50, já fez 50. Eu me dei isso daqui. Gente, olha que tem, máximo. Isso aqui foi de 80. Quantos anos tem? 80, 90, Oitenta. 99, 2000, 2010. 35, 37 Trinta e sete anos. 37 anos. anos. E ele tá aqui. inteirinho! Está inteirinha só da Sossou. Você cuidava assim? Sempre em pisó de. Máquina. Não, e o próprio assim, tênis. Tá, tá muito legal. E andei, viu? Que patinei. Eu Qual Patinei. Olha essa marca, tá marca mesmo? Toper, é isso mesmo. Top, que tá top. Isso. E assim, quando eu mudei para São Paulo, em 1985, cinco anos depois, patinei muito, isso aqui não é levado com um no meu um cão domingo de noite, de domingo fechado, para eu morar na Santa Cecília. Ia patinar por São Paulo também. Que patinei delícia. Patinei demais e tá aqui, ó, conservadinho direito Super conservado. O tênis é de couro, gente. Eu vou morrer. Um, eu fora eu vou um orgulho, né, de você Ser ter meu, comprado. Primeira aquisição minha, se assim, eu comprei com o meu dinheiro, mas só vamos fazer um você a pagar todo mês. Era uma fortuna, porque era muito caro as coisas o é. Comprei meu patins e eu trouxe. Tava, então duas coisas que eu tava comigo até hoje, a mola dinâmica e o patins. E temos o último, objeto. o último objeto. Que você já mais ou menos Sim. falou do seu santos, é, se você que gosta é que muito é de Minas gerais. Uma casa de 16 cômodos. 16? De casa, 16 que vem. Cadê o livro? Tá aí o livro. Você tem, um dois livro. Irmãos, né? tem dois irmãos, né? Dois irmãos, João, Isso. Isso. João e Zé essa casa foi construída em 1933. Meu avô se orgulhava muito da casa, que tinha um sistema hidráulico. Já era dele o teu meu avô? avô? Foi do meu avô. Ah. Aí assim, eu vou comerciante muito próspero, na, na, na cidade e tal. Fui criada nesta casa aqui, ó. Dá pra ver a casa aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Essa casa tinha 16 cômodos. Enorme. Tinha sótão. E cada colo desta casa tinha um santo. Essa é religiosidade, sem que querer eu trouxe para mim. Porque a gente fica realizando terço e convivendo com isso, e quermesse. Eu, eu comecei com 4 anos de idade, também em quermesse, com 4 anos de idade. Eu dei quermesse a primeira vez, eu tinha 4 anos e tem a aqui também. É a primeira vez que eu subi no palco, eu tinha 4 anos para ganhar um cartucho de doce. Eu vi um cartucho de doce de rosa, vai que me dá um azul. Agora, Nani, essa coisa da, da religiosidade, essa coisa de interior de Minas Gerais, é, até que ponto isso foi um conflito para você, pra, da sua condição mesmo? Não, foi para o seguinte, a minha mamãe quando eu fizeram comunhava, eu, comunhar, eu falei assim, meu filho, você nunca vai fazer, confessar para o padre, uma coisa que você não vai conseguir fazer. Nunca prometa para Deus o que você vai fazer. Eu tinha então aquela época da culpa, né? Da minha sexualidade. Enfim, aí eu, eu, não, eu não comungava. Aí o padre dizia, por que eu não comungava? Porque eu falo, porque eu sinto pelo meu coleguinho, você é pecado, você é pecado, você é pecado, isso é, é pecado. Enfim, aparei de comungar. Não comunguei mais. Hum. Vou a muita igreja, sou rápido de igreja. Não é até hoje? Até hoje. Não comum. Falo muito com Deus, muito eu resto demais. Tem um santo na casa inteira, tem o Salmo 23 no braço. Olha aqui. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu tenho aqui Nossa Senhora nesse braço, o teu sagrado coração nesse braço aqui, ó, o que eu fiz aqui também. Tem a palavra fé no meu punho aqui. Tem o um oratório em casa. Você acha que você nunca mais... Eu, eu, eu tô boba assim de ver que você nunca mais vai é comungar? Os padres ficam indignados com isso assim. Eu Os padres não? É você que que é que que acha que tem essa... De eu não comungar. Você ah, de você não, não, não comungar. comungar. Então, e, e... Mas é uma coisa que eu achei que... Eu já que Deus é tão bom pra mim no céu. Então essa coisa do sacramento da comunhão é uma coisa que assim não é que eu me sinta impuro menos gira de receber é uma coisa que eu não, não fez parte da minha vida mais deixou de fazer então eu vou à missa quando eu vou à missa eu particularmente acho o ato da missa muito chato eu acho que a igreja católica tem que levar o padre francisco o papa francisco Há alguns depois. padres muito bons, mas são poucos, é, né? Não, e para, o ministro achou também. É, não, não não dou conta. Mas eu digo para que tem uma humilha bacana é, é. e tal, é difícil, eu é cada posso, vez, mais eu, eu vou me apostar. Mas você está fala, falando do rito mesmo, né? Aqui, rito, tudo, é, tudo, é é, mal, é. É. da sua da Dá então, enfim. E eu sou daquela, quando de apartamento, eu pego um padre para dar uma benção, choro. Eu entro na casa inteira primeiro. Todo lugar que eu vou entro do carro me penso, eu entro do palco me benzo, eu saio, eu agradeço, eu levanto a refeição, eu agradeço. E tem no meu oratório, que é muito grande, que eu tenho uma vasta coleção de santos, que eu sou muito apegada a eles, e a Nossa Senhora todas. Um São Jorge, que foi da minha avó paterna, foi do meu pai. Eu não tenho ideia de quantos anos tem São Jorge, foge da minha alçada. Eu nasci eu já estava há muito tempo com meu pai, que foi do avô dele, parece. E São Jorge é um santo que eu gosto muito, até porque o meu nome eu não me enalmo que Jorge, Demetrio e Santos. Então, eu tenho São Jorge no meu oratório, que aí quando a mamãe... É, meu Seu mãe fala, toma de São Jorge pra você, meu pai me engano. Então eu tenho É uma madeira, de né? É né? madeira embaixo, tem é. assim, o um parafuso dele que tá descondo aqui, ele de reza é. um pouquinho. Mas é o São Jorge está tá no meu oratório, eu rezo muito. Eu só adoro São Jorge. Fui no cassete de São Jorge, né, em Lisboa, que fica no da Sete Que lindo, rezo. né? Mas é lindo mesmo. E né? eu sou muito devota dele, que é um guerreiro mesmo, né? Sabe que até aqui na igreja de Santo Fedito, sou muito devota dele, ele perto da luz. Hum. Ele, o São Jorge, que é o, sol, o, o santo dos soldados, tal, que ele é um soldado, Sim. ele tá lá também lindo. É o santo do Corinthians, eu sou corintiana também. Então tem tudo a ver, entendeu? Tal. Então é uma peça também que eu tenho uma coleção que é do meu baú, que faz parte da minha vida também. Vai para a minha vida também, esse é, é São Jorge. Exatinho, Desistir, né? antes de eu nascer, mesmo. Eu ter passado mais de 10, eu queria só terminar com um, só que realmente é um surpreso que eu falei: eu vou falar, não vou falar. É o seguinte, a minha mãe contava que quando meu avô teve um câncer, minha avó também, quando meu avô faleceu, meu avô ficou com as duas alianças. Aí quando meu avô estava, para morrer, tirou as alianças e deu para ela: minha filha, faz uma joia para você. eu cresci com essa fábrica. A então, mãe fez um anel com água marinha e um dia deu para a sua mãe. mãe. É, meu avô deu um anel, de das alianças. A mãe mandou fazer uma água marinha é. com um grandes olivos que tinha em Alfenas. Aí foi empregado em casa, roubou, sabe, a manhã. Eu falava vida inteira, um dia eu pude dar uma manhã de agora. Não tinha pena que tinha outro, mas deu, tinha pedra que estava emocionada, você sabe até. Quando a mãe teve um câncer e ela estava padecendo, um dia que ela estava para acordar em coma, ela acordou em coma e não era da dar uma mãe na cama, você vê que a pessoa não mais escondida. Mas eu falava que ela normalmente tal. Tá. Aí foi meu, você é emocionado, aliança, né? ela está inchada demais, não vai sair a aliança. Aí eu tirei a aliança da no sabão ainda. E ela deixou mesmo, faleceu naquele dia à noite, Cheguei em casa e a do meu pai, meu pai, minha a mãe, tirei que ia estar tá enxando, incomodando. Não falei que estava em conta, já. Aí meu pai tirou a aliança dele, falou, minha filha, isso aqui não tem mais importância. Faz uma aliança pra você, uma admiro pra você. Aí eu vi esse Nel, que foi um amuleto, que tem a aliança do meu pai, da minha mãe. E eu pus um pouco de ouro também fazer ouro branco do NP e perdi esse anel duas vezes encontrei-me na bosta que Desespero, né? uma vez eu tinha, eu, a eu faleceu eu fui numa balada em bosta e aí eu fiz assim com a mão ela tava muito magra, o anel saiu e escapou do meio da pista eu fui pra cabine do Didi parei a música da bosta, parei a balada fechei pelo amor de Deus, é o seguinte você sabe que minha mãe faleceu faz uns três meses, a vez que estou saindo hoje Estou saindo com uma coisa que era o anel, uma aliança que foi dela. E eu perdi quando meu dedo muito mal me caiu. Alguém gritou no bem da pista, tá aqui, Nani Aonde você vê isso em cidade você Por isso que eu amo tanto posso. Por isso que eu tenho minhas costas meio de de casa. Um, um dia na 380, fui lavar a mão também, correndo, tal, tal, tal Faz assim na mão. Quando eu saio na pista, cadê o anel? O anel ficou no lixo do banheiro feminino de Jogamão. Imagina uma balada como a trecha 80, no um sábado da noite, a Nossa. gente é de Maria, sua louca. E eu entendo gente, meu anel, caiu um dentro do coisa. Uma moça, ninguém sai daqui, vamos revistar esse lixo. A mulher lá, acho que as oito mulheres, puseram o lixo no chão e pegaram as mãos e foram pôr lá. Achei! Achou o anel. Foi uma festa, e gente celebrou. Esse dia eu tava no Céu ônibus eu Nani, eu já dei três, já. É. Nani, eu tava no banheiro, que a gente você perdeu o seu eu juro, ela lembrou disso, claro, né? Dizer, eu ajudei você a recuperar o seu anel, falei, qual o teu? Mas eu sei, porque eu também herdei então, assim, um anel da minha mãe e, e eu também, só de... Eu, eu tenho um cuidado com ele, só de pensar em perder aquilo, dá... Não, né? não, um letra é mim, eu uso muito esse anel, eu tenho esse anel o tempo todo comigo, anel que eu adoro de paixão, que é o meu talismã, meu pequeno talismã mesmo. E assim... É, é só ah, o anel, mas é o anel que tem essa lembrança tem tem essa história histórico trás, as alianças, tal, tal, tal. Foi meu pai e minha mãe. Minha mãe gostou muito do meu pai, ela teve uma vida muito complicada com o papai, sofreu muito com ele. Meu pai melhorou demais a conta. Meu pai, infelizmente, perdão, perdeu a vida dele com o álcool mesmo. Mas assim, eu tive uma mãe muito a mais de tempo, que passou essas coisas pra gente. Eu vejo meus irmãos hoje, eu falo assim, meu filho que se salvou, não quero a meus, meus filhos. Eu falo, nem deu médico, nenhum deu nada, vocês se têm bom caráter. Vocês têm bom coração. Vocês têm bom ainda. E a Paula sempre vai é ser o ponto de encontro dos dois mais velhos. E sou mesmo até hoje. Resumindo, quando mais do tempo passa, Luciana, mais eu fui vendo, até através das amigas da mamãe, que ela realmente, Deus foi muito generoso com a gente, sabe? É isso, meu bem. abrir meu baú e meu coração pra você. Quero eu agradecer beleza. pela Caramba, sua história, já. por você vir aqui confiar na gente, né? Muito pra obrigada. contar a sua história tão emocional, querida. Você sabe que eu te adoro, eu te respeito. Eu celebro eu bem que você eu faz. faz. Eu também, eu eu também, Você além de guerreira, de ser humano, você é uma generosa. De uma generosidade Imagina. com as pessoas impressionantes. Imagina no que você é. mesmo, viu? Obrigada. Muita sorte no canal. Inscrevam-se no canal, tá bom? Inscrevam-se no canal. Muita entrevista curto. com a maravilhosa Dani Pipo. Vamos fazer uma campanha para ela abrir também um canal na internet. Ela já tem um canal. Pai. Vai ter um canal no YouTube pra, pra dividir com a gente essa alegria de viver dela, essa inteligência dela, perspicácia, a maneira como ela vê o mundo também, de uma forma tão sem preconceito, aceitando todo mundo como é, que é disso que a gente precisa. Okay. Eu te admiro demais, vai, eu tudo de tudo bom. Me do teatro fazendo de boca cheia. Teatro Augusta. É, aqui em São Paulo, agora eu tô viajando no Brasil também, tá bom? Vai para o Brasil? Ah, bom, agora não, não vai dar Eu, eu tô viajando o Brasil, de boca cheia isso. e viajando também com três, hein? você de no filme de boca cheia, vai assistir que você vai gostar. Cheio de quê, né? Não vai é pensando exatamente. besteira, hein, bom? Nani, adorei o seu baú. Obrigada pelas suas recordações isso. maravilhosas. E em breve tem mais. Inscrevam-se. Curtam, compartilhem, apertam a notificação, faz tudo que tem que fazer aí que você sabe melhor do que eu, porque eu quero ver vocês sempre, quero que vocês também estejam sempre aqui junto com a gente. Muito obrigada, até a próxima. Nani, essa aqui é uma Polaroid e todos os meus entrevistados eu tiro uma foto e vou dar pra você. Ai que ótima, laçoia Quando saiu, isso foi sucesso a Polaroid? Porque eu espero que você guarde essa foto como. Mais uma recordação da sua vida de, de um bom momento que nós passamos aqui juntas, então? É um para Pra você guardar. Daqui a pouco aparece. Lá, pode soprar. É. Eu acho que eu era adolescente quando eu achei isso. Nossa, que bacana. Olha, pra quem nunca viu, acha que é lenda, lenda urbana, tá aqui, ó. Trevo de quatro folhas. Que legal. Ai, deixa eu pegar um pouquinho, né? Pera. Pera.